Dentro, dentro de uma pasta, não é ganhar pó, não é? é como aquela coisa que se comprava, e isto, isto vai ser fixe para cozinhar, não é, este nunca <risos> está, lá, está lá na gaveta, cheio de pó no que é? aqui pegando esta minha é igual, é panelar à pressão, não é, é panela à pressão.